Como é que é pessoal? Eu sou o muito bem vindos a mais um episódio do de Black Desert. Uh, hoje vamos ver um novo scroll que nos foi dado com esta Season, uh, Season de 2021, que é o Fogar Time Piece, que eu tenho aqui na minha boneca de Season. Uh, este relógiozinho aqui, que nos vai permitir copiar todo o Combat XP, Skill XP com outro boneco que esteja abaixo de level 25 uma situação que temos que fazer antes de usar, é que temos que tirar todo o nosso gear e só assim é que vai resultar. Não tenho certeza se isto é preciso, se calhar ainda tirar. Uma informação importante, e foi isso que eu estive agora a fazer, tem que mudar para um servidor normal com o vosso carácter de season. Pronto, aí depois já consegue usar então o scroll. Uh, usando o scroll ele vai aparecer em embaixo apenas os bonecos que são possíveis de utilizar né uh, aí ah, aqui já diz tens que desequipar todo o gear blá blá blá dizer que vai transferir neste caso para o Sand Lion uh, vai me dar o tal os três weapon exchange coupons e vamos lá ver então como é que isto fica ok como podem ver, todo o Gear que é de Season já não é possível usar, porque deixámos de ser uma corsera de Season. Uh, Falta-nos então ver... Uh, acho que o, yeah, o Gear aqui, os fatos ainda posso usar... Posso? Posso, posso uh, E devemos ter também as três Weapon Coupons. Não sei se vai diretamente para o outro character, ou se ficou aqui no inventário. e já, está aqui em baixo. Okay. Temos então as 3 o Vale Change Coupons, que nos vai permitir, neste caso, ao meu Ashashin, fazer essa troca. Eu vou pôr tudo no inventário e depois já vou ter o Ashashin. E pronto, estamos aqui no Ashashin. Uh, ainda não tenho nada no inventário, né? nem pause, nem nada disso. Uh, vamos ver aqui o carácter. Ok, 61 e skill points 1056, que era aquilo que eu tinha na Corsair. Agora, uh, subir isto tudo. <risos> e... Hum, ir pescar o gear. Ok, eu acho que tenho o um gear todo... Ai, mas como podem ver já posso colocar o gear no novo character do Season, que eu acho assim. As armas eu depois irei trocar com os scrolls de exchange, ordem, então, mas também ainda a faltar... ...o ring ainda me falta... Não, falta-me o Helm também, eu devo ter deixado... ...na Corsair, quase certeza mais um carrinho, fica-me a voltar o Earring, as armas depois troco, e o, e o Helm, que está quase de certeza na Corsair. Agora... yeah, ok. Mas pronto é isto pessoal, temos o nosso novo boneco disponível para a Season, e assim conseguimos fazer dois caracteres na mesma Season. Espero que tenham gostado, quanto a vocês. Beijos no próximo vídeo. Bye bye.